E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss e hoje pessoal, nós vamos dar segmento aqui à nossa série de construção desse mapa que tá ficando épico demais, galera. E no vídeo anterior, nós finalizamos aqui é, a parte geral do barco, né? Digamos assim, claro que ainda falta alguns detalhes que eu irei fazer. Mas isso eu faço depois, beleza, pessoal? E até, inclusive, colocar um negócio aqui que eu já vi que eu esqueci de colocar. Vou colocar o um negócio aqui, ó. E o um negocinho da paradinha aqui também, ó. Esqueci de colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui rapidamente aqui. o oh, que eu fiz. Aí. aí, Vai, vai, vai, vai. Ah, não garra, não. Aí, beleza. Vou colocar isso aqui também. E na parte... Na parte. E no vídeo de hoje... A gente vai continuar com o barco, né? Vamos fazer aqui uh, a parte do balão. E a primeira coisa que eu vou fazer né, é pegar a lã branca aqui, porque é dele que eu quero fazer. E eu vou pegar aqui no meio, aqui, no limite do barco, e vou subir um pilar aqui, um, uma torre de, de, de, de lã. Eu acho que desse tamanho aqui, acho que tá tranquilo já. É, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E pra que, que eu estou fazendo isso? Isso aqui é, aqui, pessoal, é pra eu saber é, o limite, né, do barco, aonde o barco começa e aonde ele termina. É como se fosse uma régua, né, uma reguinha assim passada assim por cima assim. É só para eu saber para eu não fazer é, o balão mais para lá, mais para mais para direita ou mais para esquerda, entende? Olhando assim, vai né, que o balão fica torto mais para cá ou torto mais para cá? É só pra isso, pessoal. E eu vou fazer aqui o limite de altura que eu quero que ele chegue. É, deixa eu ver. Aqui é a parte mais alta. Então aqui eu vou subir apenas 3. No 4 aqui, né? No caso, seria a altura máxima que eu quero pro, pro, pro rolê aqui, ó, pro, pro balão. Certo? a parte do balão. Vou até quebrar esses aqui, que não precisa mais. Eita, meu mouse para funcionar. Peraí, aí, aí, voltou. Beleza, então eu vou traçar aqui essa reta aqui, ó Com isso aqui a gente já tem definido aqui a altura Tudo certinho, né? Ah, eu vou fazer outra coisa também que eu tô esquecendo de fazer É limitar aqui também Eita, meu mouse tá muito estranho, galera Pera aí, aí, finalmente Mas o que eu tava dizendo era o seguinte Eu vou limitar aqui também, ó Na parte, na parte extrema aqui, ó, digamos, né? Na parte que mais sai para fora Também vou limitar aqui a altura, né? E aqui do mesmo jeito também vocês é, é, devem estar achando estranho eu fazer isso, né? Que eu acho que vocês nunca viram ninguém fazer essas coisas assim Mas é porque eu não quero errar, pessoal eu tô fazendo isso aqui justamente para isso, ó Tá vendo? Aí eu não posso ultrapassar esse limite aqui E nem aquilo ali E se eu ultrapassar, eu já sei quantos que eu posso fazer de cada lado Então com isso aqui eu tenho um controle melhor Então, sabendo que essa aqui é a parte de baixo Né? A parte de baixo Eu posso já começar daqui Deixa eu ver, daqui, né? Deixa eu ver Aqui, eu, então eu vou dar aqui um, dois, três, quatro, acho que cinco. Vou começar daqui, ó. Então daqui já não precisa mais essa parte de cima aqui. Vamos começar daqui, ó. Deixa eu tirar aqui também, porque esse aqui pode avacalhar. Deixa eu tirar isso aqui tudo agora. Aí, beleza. isso aqui também eu já posso tirar. Então aqui vai ser a parte da frente, certo? Vou colocar mais, mais dois aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Dessa maneira assim, ó. Porque isso aqui já é a ponta do, do, do negócio, né? O que eu vou fazer é uma espécie de balão aqui, comprido, sabe? Meio compridão assim, até lá no final. E é muito simples de fazer ele também. Você vai fazer uma cruz, colocar um aqui na, na frente, se quiser. Eu prefiro fazer sem. Né? O que você vai fazer agora é colocar nas diagonais, assim, ó. Vou colocar uma no na, nas diagonais, tá vendo? Colocou em todas. Opa! Colocou na diagonal aqui, beleza. Vai colocar agora do lado de cá. Assim, ó. Em cima também. Dos lados e em cima. Calma que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. De, de, de frente vai ficar assim. Tá vendo? Bem simples, né? É, agora você vai fazer a mesma coisa, só que pegando em todas as diagonais aqui, né? Todas as essas partes, assim, ó. é Menos em cima. Porque se fizer em cima vai ficar muito pontiagudo. Vai fazer apenas dos lados. Tira ali. Eu tô bem acostumado a fazer isso aqui, porque eu gosto de fazer muita pixel art, né? Então eu estou tô bem habituado a fazer essa parte aqui. É, pode ser que você encontre alguma dificuldade, mas é normal você não desista e continue fazendo. Tá ficando assim a parte da frente, tá vendo? É bom que eu posso descer até aqui, ó. Né? Deixa eu só deixar até aqui para poder me lembrar. Então já posso descer. É... Agora aqui você pode colocar mais um em cada... Que é pra dar um pouco de volume, ó No, no, no negócio, peraí Coloca aqui assim Tem que fazer por parte E aqui você vai colocar dois assim, ó Dessa maneira assim, ó Dessa maneira assim Deixa eu ver se é assim mesmo Não, não, não, mentira Esquece que eu falei É só juntar aqui mesmo, ó Só juntar aqui, ó Essas partes aqui, ó Esquece isso aqui Só juntar Vai ficar um quadradão mesmo sim ó Mas é isso mesmo, ó Quadradão mesmo. que vai começar a tomar forma, né? É, como aqui está faltando dois blocos, então você, vai, você já pode colocar aqui assim, ó. Caraca, eu acho que eu tinha posto certo, hein? Vou colocar aqui no, no, no meio, ó, de cada um. Coloca no meio. E agora coloca nas pontas, ó. Dessa maneira assim. Deixa eu ver se é assim mesmo. Já faz um tempinho que eu não faço esse tipo de... De, de construção, então pode ser que eu faça alguma coisa errada aqui. Não fique tão legal assim. Se eu fizer, então me perdoem, porque acontece. Fez aqui, fez aqui assim, ó. Fazer todas os, as pontas, né? Botou aqui em cima também. Aqui e aqui. Então já tira, já tira ali, ó. Vai ficar mais ou menos, vai ficar desse jeito, né? Mais ou menos. Ou vai ficar assim, ou, vai, ou não fica, né? Beleza, aqui você vai colocar mais um em cada aqui ó, de novo, assim, assim, um em cada, é bem simplesinho de fazer, tranquilo, e aqui ó, já chegamos no nosso limite, né, nós não podemos ultrapassar essa parte, então você vai só colocar mais, né, vai nivelar aqui ó, opa, vou voltar aqui ó, vai nivelar, sabe, aí ó, <risos> no caso poderia até fazer mais um vou fazer até mais um galera então vou colocar aqui ó colocar aqui colocar aqui também ó aqui e aqui também eu acho que aqui tá só com dois de tamanho deixa eu ver dois vamos colocar mais um em cada porque é pra ficar três aqui é o princípio de fazer esferas né o princípio é basicamente esse só que você não está fazendo uma esfera está fazendo uma elipse esticada né digamos assim Agora você põe nas beiradas, ó. Pode pôr aqui nas beiradas aqui, Sim, vou tirar esses dois aqui. Aqui. E aqui. Eu vou mostrar de frente como é que tá ficando. Agora aqui. E aqui. Tirou ali, tirou aqui, ó. Tá ficando de frente, tá ficando assim, ó. Vai ficar assim, tá vendo? É muito tranquilo de fazer. Muito tranquilinho. E vocês podem ver que o balão não é tão grande, né? Pois é. E agora aqui, ó, já estamos no nosso limite, né? Que nós podemos chegar. Vou colocar... Três aqui, ó. Dessa maneira, assim, ó. Sempre pra fora, né? Sempre colocando, assim, um bloco pra fora, né? Nunca coloque pra dentro, assim. Pra fora fica mais, mais maneiro. De novo, meu mouse deu desvio galera. Cara... Meu mouse tá dando uns bisil, cara. Que estranho. Ó, colocou aqui. Mas não dá nada, não. O mouse dá bisil, mas não dá nada. Colocou aqui. aqui colocou aqui, ó. Por isso que eu tô errando algumas coisas, porque meu mouse tá muito estranho. Ó, aqui você já pode colocar dois, ó. Se quiser, deixa eu ver esse aqui, se esse aqui assim fica bom. É, se assim fica até melhor. Dos lados aqui, ó. Que é pra dar um pouco mais de volume, né. Aqui, ó. Sim, coloca dois. Um aqui. Outro aqui, em cima também. Vai colocar a mesma coisa. Aí você vai dar volume. Vai, não vai deixar tão chapado assim, né? Vai ficar mais arredondado. Aqui, ó. Aqui, aqui. E aqui. Beleza, aqui estamos no nosso limite que nós podemos chegar, né? Então isso aqui eu já posso já esquecer, porque esse aqui já não, não, não me preciso Não preciso mais. Beleza. Sucesso. Caramba, o mouse tá muito estranho. E o que a gente vai fazer agora é esticar isso aqui até no final aqui, ó. Deixa eu ver eu posso aumentar mais um pouco. Não, acho que eu não preciso aumentar mais um pouco, não. Então, o que eu vou fazer aqui é aumentar isso aqui. É, até aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, vem, vem. Vem. Eu posso colocar mais dois para lá ainda, ó, de lado. Deixa eu ver. Até aqui, ó. Deixar um espaço aqui, ó, porque depois eu tenho que, que que fazer a mesma parte aqui atrás, né? Então é só repetir a mesma coisa que você fez ali, re, repetir lá atrás, que tá tudo tá tudo certo. Vou fazer até aqui, ó, e depois é só juntar as duas partes. Então beleza, então galera, eu vou fazer essa parte aqui primeiro e quando eu terminar eu volto para falar com vocês. Está pronto tá pronto pessoal tá pronto olha aí ó. o que eu fiz aqui foi a mesma coisa né fiz aqui na frente aqui a uma coisa eu fiz aqui atrás aqui eu fiz até um pouquinho errado aqui ó porque eu fiz um pouco maior na verdade até aqui ó até aqui nessa linha aqui eu tava safado até aqui ó eu ultrapassei ali um pouco ali exagerei um pouco aqui na reta aqui ó aqui tá vendo que exagerei aqui até opa agora eu fiz errado Pera aí aqui Aqui. Esse aqui tem que tirar. Na verdade tava certo. <risos> Eu fiz errado. Aí, dois ali embaixo, tá certo. Cai não, volta. Isso. E aqui só é, E aqui é esse mesmo. Aqui em cima ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui em cima ficou assim. Dos lados ficaram dessa maneira assim. Do lado ficou retinho. Embaixo a mesma coisa. É simétrico, né? Digamos assim, ele é totalmente simétrico. De, de todos os lados. Só que. Aqui ainda ficou um bloco é, antes de chegar no, no limite, né? Mas não tem problema não porque é, desse, desse bloco que tá faltando, nós vamos fazer uma uma decoração para esse negócio aqui. E eu vou usar a lã vermelha, claro. Vou usar a lã preta para fazer alguns detalhes. E deixa eu ver, que eu vou fazer tipo uma bandeira, pessoal. Deixa eu ver que outra cor que eu posso usar aqui vai contrastar bem aqui não por enquanto vão ser só essas certo o que eu vou fazer aqui é uma espécie de bandeira né primeiro eu vou traçar ela com preto né eu vou dar aqui quanto espaço um dois três quatro acho que cinco deixa eu ver aqui desse lado de cá se vai ficar muito grande um dois três quatro cinco deixa eu ver o tamanho não o tamanho tá bom cinco né eu vou traçar aqui aonde que vai ser é o desenho da bandeira né coloquei três aqui ó agora aqui eu vou só puxar até o final aqui assim ó deixa eu ver agora aqui eu vou puxar mais três e beleza aqui a gente vai continuar descendo aqui reto vou fazer do outro lado também que é pra gente não perder da simetria né aos bugs olha os bugs do minecraft é aqui eu vou colocar, não, vou colocar só um também Assim é, é, pode ser um aqui mesmo. E aqui eu vou descer assim, ó. Dessa maneira, assim, ó. Vou colocar assim, ó. Deixa eu ver. Vou colocar assim, ó. Assim, ó. Pra ficar flutuando. Tá vendo? Como se o pano tivesse caindo, ó. Vou colocar dois aqui. Vai colocar três. Opa, coloquei errado. Desse lado aqui ficar. Vou tirar isso aqui tudo. Tira ali pra ficar o branco aqui e tá vai ficar branco, beleza. Vai ficar assim, certo? Agora que eu vou fazer descer aqui mais um. Aqui também mais um. Vamos puxar pra cá aqui, ó. Colocar mais um. Aí, ó. Nostalgia de fazer pixel art. Colocar mais um aqui. Eu faço muito isso. Quando eu tô fazendo pixel art. Colocar um aqui. Colocar outro aqui. Tá porra, mano. Perrando tá demais. Deixa eu ver, até fechar, ó, tá vendo? Dois, dois, agora eu vou, vou fazer até fechar, eu vou fazer ele uma, uma bandeira pontiaguda, como se fosse aquele símbolo do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, gente, do... como se diz? Do... Ah, esqueci o nome agora, do, do Super-Homem, Super-Homem. E essa aqui é a bandeira, então eu vou preenchê-la todinha de vermelho aqui, ó. Olha aí pessoal, aqui então vai ficar assim a bandeira Tá vendo a bandeira? Vai ficar desse jeito aqui Eu acho que eu vou até tirar Isso aqui porque não é necessário Ela vai ter que passar aqui por cima Quebrei ali onde não devia Deixa eu voltar aqui E agora é só repetir ela ali atrás, ó E pronto, pessoal. Ficou desse jeito, assim, ó. Como se fosse uma bandeira, né? Um, um pano, né? Digamos assim, por cima do, do negócio aqui. Agora tudo que a gente tem que fazer é, é ligar, né? É, o balão aqui no, no barco, né? Então a gente vai usar simplesmente isso aqui, ó. Né? E galera, eu acho que meu mouse tá ficando doido porque eu tô jogando Minecraft em janela, né? E acho que por isso que tá ficando estranho desse jeito. Que tá ficando estranho. Então, vamos colocar aqui esse negócio aqui até lá em cima. Cara, como é chato colocar cercas, viu? Vou tentar ficar bem embaixo dela aqui. Aí. Depois eu arrumo. Deixa eu ver. Até aqui, ó. Aí, ó. Caramba. Nossa, mano. Ficou escuro. Pera aí que deu. Deixa eu ver É isso Tirar aqui dali Aí, ó Aí ele vai ligar ele assim Dessa maneira Então eu fiz aqui eu vou fazer Deixa eu ver Do mesmo lado aqui Desse jeito aqui, ó Aqui Deixa eu ver onde mais eu posso fazer Aqui atrás Deixa eu ver Nesse daqui, ó Neste ponto aqui. Neste daqui do lado de cá. Acho que por enquanto quatro. Então vou fazer isso aqui. E quando eu terminar, eu volto. Beleza, pessoal. Terminei aqui de fazer esse, esse, esse negócio aqui que fica segurando, né? E agora é só colocar algumas decorações e tal. É, eu vou pegar aqui nessa parte aqui. Vou descer. Uns três aqui pra baixo Aqui assim, ó Coloca o negócio, meu Deixa eu pegar a Glowstone Me ensinaram a usar o, o negócio aqui, ó <risos> Só que eu acho que não vai funcionar Porque eu gosto muito do negócio inglês, né Então Vai aqui Cadê? Deixa eu voltar aqui pro O não mod, né? Que não tenha mod Aqui a Glowstone E aqui eu vou colocar a Glowstone Aqui assim, ó Como um enfeite Caramba, velho eu clico um monte de vezes agora não vai agora eu vou pegar outra aqui sem assim, mais embaixo ó colocar três também tá vendo não tá colocando três e colocar uma glowstone assim ó. vai ficar como, como um enfeite né e colocar uma aqui na ponta também ó um, dois três baixar um pouquinho colocar glowstone fazer fazer mesmo lado aqui só que diferente né eu vou pegar mais em cima 1, 2, 3, aqui eu vou colocar 4 pra, mais... pra não ficar aquela coisa padrão, só 3, 3, 3, 3 E aqui eu vou pegar aqui, ó 2, 3 aqui é, é a gosto mesmo, viu? Você faz do jeito que você achar melhor Vou colocar só 2 E eu tava pensando aqui em fazer um rosto de Creeper Não sei se vai dar Não sei se vai dar pra fazer aqui um, um rosto de Creeper Deixa eu ver Então tá basicamente pronto. Tem alguns detalhes aqui ainda que eu quero fazer. É, e um deles, eu vou fazer aqui com o slab. Deixa eu descer aqui pegar ele aqui, que eu acho mais prático. Se bem que aqui não tem slab, né? Então, deixa eu pegar aqui o slab aqui. Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Aqui. Vou fazer um detalhe aqui sim, dessa maneira assim ó. Vou colocar o slab desse jeito aqui, ó. Chegou aqui, ó. eu colocando assim ó. Nele todo ó. e pronto, caramba, mano. Sou muito mônico, nervosa. Por isso já ficou um detalhe. Né? Diferente já Já deu uma diferenciada no negócio já demais é... <coughs> Agora aqui em cima também Eu queria colocar um detalhe diferente aqui em cima também Então eu vou pegar aqui o bloco Não, melhor Vou pegar o slab mesmo eu só organizar ele aqui assim ó. Vou colocar aqui Escada Escada Escada Assim Agora eu pego o slab e passo aqui por cima assim ó. Tá vendo? Vai dar um detalhe muito bacana, ó. Assim, isso é legal que ele é meio bloco, né? E parece que tá por dentro ali do pano. Tá vendo? Parece que tá por dentro, olhando de longe. Dá um, uma ilusão, né? Isso aqui é como se fosse... Como se fosse uma coisa que tivesse estivesse segurando, né? Segurando o... O balão. Ó. Opa, aqui fiz errado. Eu fiz aqui a escada. Vou colocar a escada aqui de uma vez, senão acaba me confundindo. Milagre... Aqui e leve, aqui eu só acho que aqui eu vou colocar slab também. Deixa eu ver. Não, não, não não. não. Ah, vou deixar assim mesmo. Aqui é a escada. Eita, Isso, escada. Agora só fazer a mesma coisa embaixo. Ó. Colocar a escada, Colocar a escada primeiro é pra eu não confundir. Beleza, agora esses labs aqui eu vou colocar a escada também ó essa parte aqui ó. agora aqui a gente vem com o slab aqui em tudo ó fora a fora até lá no fundo eita coloquei três ali Estou chegando para ver alguma coisa aqui agora vem a escada Assim, aqui, aqui e aqui no final agora é só completar aqui com slab e sucesso olha só o efeito que já deu cara, muito massa viu, muito massa mesmo eu só achei meio pequeno esse balão, mas tudo bem Comer um uma churuquinha, mas tudo bem, não tem problema olha, tem um bicho mordendo aqui, cara é... Agora eu vou colocar aqui alguns enfeites, deixa eu ver se aqui vai rolar, é, aqui rola. uma coisa que eu fiz com glowstone. Que a parte agora é só, só enfeitar mesmo, né. Vou colocar eles bem aleatórios, né. E uns mais altos, outros mais baixos. Né, tô, tô caindo aqui, né? deixa eu ver. É, aqui eu vou deixar quebrar isso e colocar aqui. Vou colocar desse lado aqui também, que atrás pegar aqui nessa ponta aqui ó dois um, três quatro acho que uns quatro ou cinco só já é suficiente mano fica aí, aí ó, valeu aqui deixa eu ver eu vou colocar mais aqui na ponta um dois três quatro cinco seis que eu vou colocar assim para ficar mais embaixo e beleza Olha aí, como se fosse uma luzinhas, né? Agora, pra ficar mais interessante, você pode usar isso aqui também. Que eu já usei em outras construções que eu fiz. E fica legal. Você escolhe alguns, assim, e coloca... cercar cercado, tá vendo? Vai dar um... Como se fosse um nó na corda, né? Como se a corda tivesse... É, como se fosse aquela parada de ferro também, né? Que você puxa, né? Eu não sei, não sei explicar. Se eu achar alguma, alguma imagem na internet aí... Eu coloco pra vocês, pra vocês entenderem o que, que eu tô querendo dizer. E, agora, deixa eu ver. Tem mais alguns detalhes que eu posso fazer. Mas, deixa eu ver. Não, não, acho que não tem mais nenhum detalhe, não. É, eu pensei em fazer um mirante aqui em cima, ó. Que vai ser a última coisa que eu tô querendo fazer. E colocar as escadas. Vou subir mais dois aqui, ó. Aqui vai ser o mirante onde o carinha vai ficar sentado. Vou fazer ele com um slab mesmo. Porque vai ser mais simples de fazer, ó. Assim, ó. Eu vou colocar três. Eita. Três. Três. vai fechar aqui. Tá vendo? É. Deixa eu ver. Não, aqui pode colocar mais um aqui atrás. para ficar um pouco mais de espaço. Sabe onde, onde que os carinhas ficam, né? Isso. Agora aqui, você pode colocar aqui, ó. Deixa eu ver assim, assim. fica legal. É, assim fica legal. Ó. Eita. Isso. Aqui você pode colocar uma escada. Onde o cara vai ficar sentado. Ele sobe por aqui, já chega, já senta. Vou colocar mais um detalhe aqui acho que eu vou deixar de, de slab de de pedra esses slab aqui ó. acho que esse slab aqui vai dar um contraste melhor vamos colocar aqui assim ó de volta e beleza <tos> aqui fica bacana não fica muito esquecido escroto aqui eu vou colocar escada mesmo Aqui no meio do um slide. Isso. Então, se eu tivesse ali, né? Apoiado, né? É. E aqui, ó. Ah, eu tenho que colocar um slab aqui primeiro. Agora a escada. Só para o contrário aqui, ó. Vou colocar as escadas assim, ó. Deixa eu ver se rola de fazer com o negócio aqui, galera. Deixa eu pensar aqui. É. Deixa eu ver. Vai ficar um pouco estranho. Eu queria fazer ele juntando aqui, mano. Só que eu não posso fazer muito estranho, porque senão vai sair da, da lógica. Deixa eu ver. Aqui acho que aqui eu posso pegar. Colocar um bloco cheio aqui sim. E aqui posso colocar escadas em assim. cima. E juntar com os LEDs, assim. Beleza, aqui pode colocar as escadas. De jeito aqui assim ó que pra juntar ó. só até aqui ó aqui não pode ah, coloquei errado não pode passar aqui porque tem que ter escada né aqui pro cara subir ó vamos colocar a escadinha aqui ó isso até lá em cima vai ficar fácil subir aqui eu vou colocar o slab para fechar isso e aqui também colocar um slab aqui e só, aqui não vou colocar escada nem nada não só no, no, no daqui, ó. Ah, até que ficou bacana ó. Tá vendo? já tem um, um negócio apoiando e tal e aqui na ponta eu pensei em colocar um bichinho aqui na ponta aqui mas ia ficar muito escroto, eu fiz ele aqui em off, mas ficou muito, muito escrotinho então é, é isso aí pessoal tá aí nossa primeira primeiro barco a vapor barra dirigível barra sei lá <risos> e várias coisas vários nomes para isso aí <risos> e agora só você se você quiser pode colocar mais alguns detalhes né Vou colocar alguns botões aqui sim ó tá vendo coloca alguns botões ó essas partes aqui onde você achar melhor pode colocar deixa eu ver aqui que é isso aí, eu pensei em colocar a cerca aqui, para colocar a tocha. Aqui também, ó. Aí coloca a tocha ali, ou qualquer outra coisa. Aqui eu não fiz nada, vou deixar vazio mesmo, vou só colocar a porta, né. Cadê? Aqui eu sou meio cego mesmo, pessoal. Sou meio cego. Coloca a porta aqui, e ó. Beleza, tem um espaço grandão, dá para decorar bastante coisa aqui. Olha que da, que da hora que fica. Esse detalhe aqui com o vidro e a cerca de ferro por fora muito bacana e saindo aqui, esse solzão aqui brilhando tá pronto pessoal tá completamente pronto e espero que vocês tenham gostado desse bar barra dirigível né espero mesmo que vocês tenham gostado pessoal, porque eu gostei demais do resultado dele, eu achei show vai ser mais uma coisa aqui para incrementar incrementar né no mapa e diga aí no comentário que que o vocês, que, que vocês acharam e também deixa o like aí pra fortalecer aí, pra ajudar o canal. E deixa o dislike também, mas diga por que você tá deixando o dislike, porque isso ajuda o canal a melhorar bastante. e Galera, voltei aqui só para dizer uma coisinha pra vocês. Vocês estão vendo esse balão aí atrás? E vocês estão vendo que ele tá um pouquinho só diferente, né? Pois bem, meus amigos, eu acabei decorando ele, eu não resisti e acabei fazendo uma... Uma... como é que se diz? Uma decoração singela nele. Primeiramente, vocês podem ver aqui que na vela eu coloquei um detalhe de vermelho aqui, uma cruz, né? Nas duas. Aqui na frente eu coloquei uns slabs, né? Que eu ia fazer uns canhões, assim, pra cá, mas eu resolvi não fazer e fazer os canhões pra frente. Eu achei bem mais da hora, assim. Consegui como se fosse os canhões, né? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui dentro, meus amigos. É, aqui você você vai chegando aqui, ó, você vai notar uma diferença. Primeiro que tem um carpete, muito show de bola, esse carpete não é mod, viu galera? Esse aqui é, é carpete da, da textura mesmo. É, aqui eu achei demais isso aqui, eu coloquei aqui um quadro, um, um quadro não, gente, um mapa, né? Aqui como se fosse aqui o capitão senta aqui e, e faz as suas coordenadas aqui no oceano e tal. Aqui umas estantes de livro aqui, uma junk box, porque claro, o capitão não é de ferro, né? Aqui uma craft table, aqui mais uma mesa de estudo e aqui embaixo, aqui ficou muito top, galera. E vocês estão vendo aí que já começou já com um tapetinho aqui. E olha só, eu fiz um mini barzinho, né? Aqui dentro, aqui, como se fosse, né? Isso aqui são pistões, ó. Isso aqui são pistões, isso aqui são escadas, né? Tem uns vídeos aqui já, ó. Tá vendo? É, Esses daqui são, são os prisioneiros, Prisioneiro não são os garçons, né? Que estão servindo aqui, você ser aqui. Aqui é a prisão. Né? Pode ver, tem um camarada aqui já, ó, que já andou aprontando das suas E o capitão mandou prender ele Aqui aqui também, aqui era um marujo um, um aí, jovial aí Que foi preso com seu filho porque ele abusou aí de... Deixa pra lá <risos> e, aqui, <risos> e aqui dentro aqui é, é onde fica o tesouro, né Eu não, não coloquei nada não, mas é só pra simular O tesouro aqui tem umas mesinhas que eu coloquei aqui pra você... Vim contar aqui os tesouros, né? Vem conta aqui, tesouro, tesouro. Aí saindo aqui, vamos conseguir sair. De outra vez eu buguei na porta. Aí, aqui embaixo aqui, meus amigos, tem é, a parte onde fica os, os caras remando, né? Eu não fiz os remos. Que, sei lá, faz de conta que o remo fica aqui dentro aqui, guardado aqui. Ele tá só... Paramos, <risos> tá não barco futuro de rimo, né? Em cada janelinha tem uma cadeira aqui para os caras sentarem e ficarem. Ramen, remem. vocês já viram aquele episódio dos, dos, dos Trapalhões? Que tem um episódio desse jeito assim que os caras ficam remando lá, muito engraçado. Mas enfim, não nem vem ao caso, né? Aí eu coloquei essas trapdoors aqui que é para fechar, para os vídeos não ficar saindo aqui para fora, né? Aí assim eles ficam presos lá dentro. Mas foi isso aí, pessoal, só para mostrar para vocês aí no finalzinho do vídeo. Que eu decorei, e gostei demais e queria mostrar pra vocês essa decoração. Beleza, galera? Então, nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. E até lá. Fui!